Para o um plano espiritual Foi lá que ele percebeu Que Deus permitia o mal Jó ficou sabendo Que Deus conversou com o diabo Foi assim que seu projeto de vida Foi exterminado mas o anjo veio buscar Jó pra ficar perto de fé Mas Jó se revoltou e disse ao anjo que tinha perdido a fé O anjo perguntou a Jó que recado pra Deus devo levar progressivamente, sem hesitar, serei sincero, quero que Deus vá pro inferno, depois que ele chega lá no inferno, que ele fique lá de modo eterno, serei Deus vá inferno Depois que ele chega lá no inferno Que ele fique lá de modo eterno Quando Jó morreu Foi para o plano espiritual Foi lá que ele percebeu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 sem hesitar, serei sincero. Quero que Deus vá pro inferno. Depois que ele chegar lá no inferno, que ele fique lá de modo eterno. Serei